Chefes dos bandidos, treina. Esse jeito de playboy já berrou em mim Ensinaste a te amar tipo Barbie Já não sei mais dizer se vou amar alguém Do jeito que te amei, não acredito nem Estava tudo desenhado em nossos panos O noiva do casamento até os filhos foi. De repente tudo foi por água abaixo o te que me deixa a chiba, de mulher. No preço logo está a pendão yeah. Coração já dou mais do meu bem Vem me tirar esta tatuas neném Nem conheço as imagens Ao olho não tem disfarce Esqueço o mal do passado Só foi um mal entendido Vem me ver falas comigo Volta já pro seu amigo. I don't have any idea. Without you, I'm this by the way. Motor no chão, motor no chão. Motor no chão não tem função. Baby, só quero uma chance. No preço não botasse mão. Yeah. Motor no chão, motor no chão não tem função. Baby, peço o seu perdão. No love stop and Yeah. Não é dia da mentira. Quem toca sem mentir? Você é dono decidir Quero ser seu lado E fazer feliz até o fim Vou mudar as atitudes o Homem perfeito não existe Seja boa nesse love O segredo é estarmos kits. Motor no chão motor no chão Motor no chão não tem função Baby só quero uma chance O seu perdão Meu preço logo está pendão Yeah